Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo E galera, continua com esse bug daqui Não sei se é um bug, é alguma coisa assim, mas tudo bem Mas eu já me, já me conformei com ele Só quando eu gravo que aparece ele Mas então galera, eu tô aqui com o Tequite Light. Desculpa aí pela, respirar, pela respirada é, E esse é um mod que eu achei muito legal galera eu ia ter esse negócio aqui, MF é o que tem mil, o negócio lá. Aí eu fiz aqui um reator nuclear totalmente seguro, isso se explodir pode explodir à vontade. Mas eu tô aqui pra fazer um tutorial pra vocês. Como é? Ah é, esse aqui é do da Industrial furnas que ela queima as coisas muito rápido. Vou testar, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar aí a pasta Minecraft como kit pra vocês, galera. kit Lite, na versão 1.4.7. É um pouco pesadinho, porque tem 48 mods. Não, 48 não, 78 mods. Olha como é que já queimou. Já queimou já fez texto, é, bom, é muito rápido, assim. É Essa aqui. Como é que ela funciona, galera? Pra... Não, tá chovendo, não. Só falta verso. Deixa eu tirar aqui a chuva. E o Take It Mod vai ver a mesma.. Vai vir o mesmo que eu, galera. Vai vir a mesma parte que eu, mas como é que, é que essa será que funciona? Você vai precisar gerar energia aqui do Industrial Craft Com painel solar, o que você quiser, eu fiz com o painel solar. Conectar um cabo até ela e colocar tocha de redstone atrás. Quanto mais tocha tiver, me melhor vai ficar. Tem que gerar esse, esse daqui, fica sem. Aí é o, o modo mais rápido que tem. Isso aqui não precisa. Tem que colocar a tocha de redstone aqui. Mas então vamos mostrar aqui o que eu, que, que eu vim fazer, galera. Eu vim aqui mostrar como fazer uma fábrica de peixe. Igual essa daqui no TechKidLight. Ó, ah, me deu 31 peixes até agora. Deixa eu ver. Ah, cada vez que esse negocinho assim daqui verde, ó. Esse daqui, verde enche. Ele, ele me dá um peixe. Por exemplo... Demora um pouquinho, não é exatamente quando ele enche Tipo, quando ele enche, daqui a um segundo ele me dá um peixe Mas então vou fazer aqui um tutorial pra vocês Vou até tirar esse reator, esses fuzes aqui que eu não preciso Esse vidro daqui, ele serve pra resistir a uma explosão nuclear galera Que eu coloquei ali, balde d'água Não, eu vou precisar de balde d'água, calma aí Calma aí, balde d'água tá aqui, como eu sou idiota Aqui, balde d'água Agora eu vou pegar aqui e se vocês gostarem das, da dessa minha nova intro, dê um like aí, galera. Vou precisar de tocha? não? Vou, vou, vou. Tá. Agora que eu vou precisar mesmo. É... Tá. E ref... Acho que é assim que se fala, que se escreve. Não, não. É se eu não me lembro do. Esqueci. É fish... é, esse ficha daqui, galera. Aí. Aí. deixa eu ver aqui como é que, é que faz ele, deu esse bug aqui, eu não sei se é um bug, alguma coisa, que deu no meu, nesse mod daqui, no Two Man, two man, two man of items, que deu esse bug daqui, é só quando abre o baú que aparece itens aqui do lado, não sei se no de vocês também vai ter, deixa eu ver aqui como é que se é. Desculpa aí, eu acho que ficou, deve ter ficado um pouco mais baixo. Mas é me Fi Fisher Será que Fisher Assim ó Que faz o recipe dele galera Assim ok ó Tá Tá vamos a gente que, que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma, uma alavanca nem tanto. Né? A gente vai precisar. Ó oh, galera, eu não sei se vocês estão ouvindo aí. Desculpa esse barulho. Que tá, tá. Tem aqui fazendo obra perto aqui da minha casa. Vamos precisar de um motor de adição. Né? Ah não, alavanca a gente iria precisar. Não, motor de adição a gente não vai precisar não. Gerador. Médio. Esse aqui, médio voltagem solar. Com... E o oh, balde d'água aqui. Eu acho que tá tudo aqui vamos fazer que cara é chato ficar fazendo essa obra ali tá vamos fazer aqui um buraquinho fazer aqui um buraquinho pequenininho ó galera quanto mais fundo melhor até que enfim parou o cara quanto mais fundo melhor ah não voltou quanto mais fundo o buraco me melhor galera Vou aqui, eu já repeti isso algumas vezes, mas... Nossa. Pô cara, para aí, né? Tá atrapalhando aqui meu vídeo. Tá, vou colocar... Tá, a gente faz o buraco mais ou menos assim, com... De três por... É, três por três. Agora enche de água tudo. Tudo que você puder. Deixou com o máximo de água possível até aqui em cima. Tenta deixar a água o mais parada possível. Eu sei que vai ser um pouco difícil deixar a água muito parada, mas tenta. Agora vem aqui e coloca assim um bloquinho pra ajudar. Aqui no meio a gente coloca esse fisher Agora o que a gente faz? A gente pega esse gerador aqui solar. Mas antes disso, eu não vou fazer isso não. Antes eu vou fazer aqui a ligação até o meu baú vou pegar aqui vamos aí vou pegar aqui um de ouro vou conectar aqui pronto agora eu já posso pegar o de pedra e aí você pega isso daqui e conecta até o seu baú galera em caso de dúvida se tiver alguma dúvida aí de como de, de que eu expliquei alguma coisa errada só deixar nos comentários galera Aí eu fa. Eu mando um vídeo a alguém falando sobre isso, ensinando, ok. Tá, ó, tá praticamente pronto. Agora essa falta da energia pra ela. Que seria o que será aqui, né? Vamos colocar um. Como aí? Não, errou. Um bloco aqui. Um bloco aqui. Um bloco aqui um bloco aqui. Agora a gente vai colocar um painel solar né, esse aqui de média voltagem galera será aqui ó é só você vir aqui pesquisar solar aí vem aqui nesse de média voltagem aqui aqui aí vai co só colocar não precisa nem e tem que estar de dia galera de noite não vai funcionar só se você colocar aqui um gerador outro tipo de gerador de energia um, um reator nuclear igual aquele se vocês quiserem eu faço até o um tutorial de como fazer aquele que é, to é totalmente seguro. E acho que já tá pronto, deixa eu só ver aqui. É, já tá pronto galera. Agora vou, vamos esperar até um pouquinho aqui até sair alguns peixes. Vamos esperar até sair o primeiro peixe, ó. Já co completou uma vez. O peixe já saiu, chegou aqui e deu um peixe. E assim vai. E... Então galera, é, o vídeo, esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo, dê like Se você gostou muito, se inscrevam Ou adicionem nos favoritos 49 peixes e... Tá Adicione os favoritos Nossa, isso daqui foi uma... Ou oh, eu tentei fazer um reator nuclear e não deu certo Aí acabou explodindo Tome muito cuidado se você for fazer, né? Tem que fazer no seguro Igual esse daqui aqui, em... Encheu tudinho então, galera, esse vídeo vai ficar por aqui, galera. É... Desculpa aí qualquer coisa, se eu f... deu algum erro. Meu microfone é bom, mas ainda não tá perfeito, assim, pra fazer vídeo, né? Então, galera, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vou deixar o link aí pra vocês, da pasta.